Oi pessoas, eu sou a Lívia Leite, este é o Isso Não Cai Na Prova e hoje nós vamos falar de Carnaval. Sim, nós vamos falar desta festa que é tão característica do nosso país, apesar de algumas pessoas acharem que a gente tem que simplesmente acabar com ela. Nós não vamos aqui falar sobre acabar ou não o carnaval, mas eu preciso deixar muito claro que é importante a gente pensar que não é só uma festa para as pessoas irem fazer bagunça ou que não tem só é, gente se pegando, suor e muita bebida alcoólica. Até porque eu não faço nenhuma dessas três e eu adoro o carnaval. Bom, eu adoro desde agora, né? desde pouquinho tempo. Eu não gostava de carnaval porque eu não tinha uma boa imagem do carnaval, eu realmente tinha essa imagem que muitos têm desse exemplo que eu falei né, de que é só pegação, muita bebida alcoólica e muito suor. Bom, depois que eu percebi que não era assim, pelo menos indo ao carnaval de Recife, eu não posso falar pelos demais carnavais, porque eu não fui ainda né, Se quiserem me convidar, fiquem aí à vontade. Bom, o fato é, a gente tem que pensar o carnaval como uma construção que faz parte da história, da cultura, que movimenta a economia, que movimenta é, a própria imagem do Brasil lá fora, que traz pessoas, que gera circulação, que gera emprego, que, gente, gera tanta coisa, sabe? Que a gente só pensar em simplesmente acabar é bastante superficial, mas não é sobre isso que a gente vai falar aqui, apesar de eu querer deixar esse comentário. O que a gente vai falar hoje no carnaval são algumas sugestões, algumas sugestões do que a gente tem que fazer para ir pro carnaval, principalmente você que nunca foi e que vai confiando em mim de que não é só essas coisas que eu falei. Tem isso, mas tem bem mais coisa. Bom, o fato é, o que, que nós temos no carnaval, né? Eu vou falar pelo carnaval de Recife e o carnaval de Olinda, que são os que hoje eu conheço um pouco mais. Eu tinha um pouco de preconceito com o de Olinda, mesmo indo lá, porque eu achava que eram só ladeiras. Eu tive que descobrir com moradores grande, grande, grande diferença que fez em ir para qualquer um carnaval foi conhecer pessoas que moram na cidade, que conhecem a cidade ou que já foram a tipo 800 milhões de carnavais e aí sabem por onde andar. Por quê? Imagina você aí na sua cidade, é, quais são os pontos turísticos assim? O que, onde é que chega cada pessoa? Tipo, Ver um turista, ele consegue ir onde na sua cidade? E você, que é morador da cidade, consegue em muitos outros lugares que esse turista não consegue ir facilmente, né? Ele vai nos pontos turísticos porque são fáceis de chegar. É a mesma coisa em carnavais ou cidades que, são, que têm um carnaval específico, né? Que tem é, tradição de carnaval. Os turistas, todos vão para os mesmos lugares. Só que tem sempre mais festa em todos os outros lugares da cidade. Então moradores são talvez a melhor dica que eu poderia te dar. Procure o que a comunidade local sabe que tem. Seja uma cidade vizinha, seja uma festa em outro horário, que não seja o período da noite, por exemplo, período da manhã, específico para crianças, específico para idosos, porque sim, tem festa para todo mundo. Tem festa para criança, tem festa para idoso, tem festa para quem quer pegar gente, tem festa para quem quer pegar gente, tem festa para quem quer saber de história, tem festa para todo mundo. mundo. E quando eu digo festa, é no sentido de diversão, de lazer, de algo para fazer, né? de gente para conhecer, de história para participar. É, então tem mercados, tem muitos lugares que você pode aproveitar para visitar e conhecer um pouco sobre a própria cidade, né? E depois entender também por que, que aquela cidade tem uma relação tão forte com o carnaval e de repente a cidade que você mora, por exemplo, não tem relação alguma. Não importa qual carnaval você vai, não, não importa, é bom ir de tênis. Tênis, eu não falei sapatilha, eu não falei salto alto, eu não falei chinela, eu, eu não falei chinelinho de dedo, tipo... Aquelas da gente ir pra banho. Eu estou falando de tênis. Vai de tênis. Porque pode, dependendo do lugar que você andar, pode ser que tenha muita gente. E aí você vai machucar seu pé. E você não vai querer machucar seu pé e perder a noite porque alguém deu um pisão horroroso no teu pé. Então, evitem usar é, esses outros tipos de sapatos que eu falei. Se você quiser, você é livre. Você pode usar o que você quiser. Mas se você quer conforto, se você vai caminhar muito, se você não quer perder uma unha, certamente é importante você ir de tênis, é importante você usar protetor solar se você for para um carnaval, que acontece no período da manhã, porque tem alguns que são né, as festas só à noite, eu não sei qual é o horário que você vai escolher. Se você for para o período da manhã, muito, muito, muito, muito, muito, muito protetor solar. Não importa o período, muita água. Não importa o quanto você bebe, não importa se você é como eu e não bebe, água, água, porque você ou vai caminhar muito, ou vai dançar muito, e seja qual for, ou vai estar sob um sol horroroso, Seja qual dessas condições você estiver, você vai precisar de muita água, sabe? Ah, eu vou pôr piscina. Água, amigo, beba água. Beber água nunca é demais, né? Assim, nunca é demais recomendar. Então, beba água. Tem um detalhe importante, nunca usem glitter, Gente. Eu sei que no carnaval as pessoas falam muito de glitter, mas vamos usar uns, uns glitterzinhos biodegradáveis, né? Uns, uns que não atinge a natureza. Tudo bem, eu sei que você quer ficar bonito, sei que você quer ficar bonita, mas assim, a natureza é um pouco mais importante do que só um dia onde você fique brilhante, né? Então se você quer usar, use muito, mas tá, cuidado. Lembrem de usar um glitterzinho biodegradável. É um pouquinho mais caro, é sim, mas assim, faz um bem danado, né? Você quer ficar brilhoso? Faz tanta questão de ficar brilhoso, então vale muito a pena. Os confetes isso você quer fazer, eu vi uma ideia de confetes feitos com folha seca. Pega a folha seca, corta assim, ó, um monte de bolinha, dá para as crianças que elas jogam tudo para alto, não fica aquele monte de papel para sujar a cidade toda, né? Fantástico. Foi uma ideia fantástica, então tem como a gente se divertir com uma série de instrumentos e principalmente com fantasias. Não, não usem fantasias que vocês acham que são assim, Ai, mas é porque eu quero homenagear um indígena, é porque eu quero falar sobre a escravidão, vou me fantasiar de escravo. Isso não é fantasia, gente. Eu sei que algumas pessoas aqui vão discordar, eu vou sim colocar aqui links de pessoas com muito mais propriedade do que eu, como por exemplo o Blog Catu, né, que ela, é, ela tem um canal aqui no YouTube, eu vou deixar marcado para vocês acompanharem, onde ela fala que não é adequado não colocar... Roupa de indígena para esse carnaval e certamente vocês já de índios nesse carnaval, né? Indígena, não. índios nesse carnaval, indígenas também. Mas certamente vocês já estão vendo por aí várias pessoas fazendo maquiagem de de índia. Ah, eu estou índia. Olha só como eu estou bonita. Que morena índia maravilhosa. Sim, você já sabe que é a ideia de sensualizar, de dar ou de sexualizar, talvez essa palavra seja mais adequada nesse contexto, tanto a mulher mulata, né, que não que as pessoas nem usam esse termo, esse termo também é horrível, gente, vamos aproveitar para deixar bem claro aqui que a gente não pode estar tá usando esse tema aí não, tá? Então é negra, certo? É, mas muitas pessoas se fantasiam para fazer, ai, ah, é porque eu quero ser a gostosa do carnaval. A ah, ou o um cara querendo homenagear o indígena, vai lá e maqueia e coloca os cocás e fica dizendo que está homenageando o índio. Se você quer homenagear índio, eu não vou falar muito porque, de novo, eu não tenho propriedade, eu quero deixar é, o lugar de fala para quem tem o lugar de fala, eu vou deixar o blog da Catu aqui. Mas se você quer homenagear índio, você tem outras coisas muito importantes que você pode fazer e que não é simplesmente usar esse tipo de vestimenta em uma festa que é considerada, além de uma festa histórica, mas também é bastante sexualizada. Então, Vamos refletir um pouquinho sobre isso. Se você nem consegue entender o que eu tô falando e acha que é super besteira, então significa que você tem que acompanhar ainda mais canais ou ler coisas que expliquem com mais clareza para você por que não é adequado, por que que tudo bem você se vestir de Cleópatra, tudo bem você se vestir de, sei lá, de, de Ariel tudo bem você se vestir de melancia, mas se vestir de escravos, de senhores de escravos, ou de indígenas, ou de nega maluca, ou de blackface, enfim, dessas outras ideias loucas que as pessoas têm, não faz muito sentido, pega super mal, você super vai passar vergonha e ainda vai estar tá humilhando um monte de gente que não precisa disso, então se você quer homenagear tem outras formas de você homenagear, então vamos curtir o carnaval né, com tranquilidade, não vamos passar vergonha nesse carnaval né gente, vamos, vamos facilitar a vida dos outros também né, vamos usar água, vamos cuidar de, de, de né, usar camisinha, quem precisar usar a camisinha que a gente não está querendo gente com doença aqui né, então assim Vamos nos prevenir de prevenir de doenças, nos prevenir de passar vergonha, nos prevenir de humilhar outras pessoas, nos prevenir de machucar nosso pezinho, né? Então, vamos curtir, mas vamos curtir com cuidado e vamos aprender. O carnaval é um bom espaço para aprender muito sobre o outro, sobre o diferente, sobre cultura. Né? E vamos tornar o carnaval uma coisa positiva. Beijo, pessoas. Já sabem, se vocês curtem esse tipo de conteúdo, comentem, compartilhem esse vídeo com outras pessoas e se inscrevam se vocês ainda não são inscritos. Se já são inscritos, beijo. Vocês são maravilhosas e maravilhosos. Até semana que vem. Quarta-feira tem mais vídeo. Tchau.